Porque que isso? O Foucault, em nenhum momento, ele, tipo, ele dá uma metodologia, né? Cada hora ele fala diferente. Ah, então você, você focalizou muito o poder. Sim, essa é a minha principal questão. E depois, ah, você focou muito a questão subjetiva, a minha principal questão. Porque tá tudo junto, na verdade, tá tudo junto e misturado. Né? É, e ao mesmo tempo não são as mesmas coisas porque se fosse fácil assim né teria um modelinho né é isso né ah então é tudo poder não não é tudo poder ele nunca focou nunca equalizou poder saber ou verdade e subjetivação são são são diferenças né? e por ser nas suas diferenças é que há movimento é que há uhum. é que há a possibilidade da mudança do de, de algo que eu que é dito um enunciado que é dito agora significar algo totalmente diferente em outro contexto uhum. inclusive o oposto e ser usado e aí que e aí aí que, que entra a questão aí <risos> que entra a questão é justamente é, só há é, é, é a dinâmica do poder do saber da verdade das subjetividades só a dinâmica nisso porque o realmente os significados e as relações e as ações em torno disso que é chamado verdade ou poder ou saber tá tal, tal, tal tá tudo em movimento e, e é complexo é múltiplo e contraditório ao mesmo tempo né a verdade podemos dizer é algo que na maior parte das vezes é múltiplo e contraditório então é, é aí que está é, é, o, o aparecer diferente né então você vê um discurso usado é, pelos progressistas sendo depois jogado contra eles pelos conservadores ah mas vocês Dizem que são a favor da liberdade, mas olha aqui, vocês não são a favor da liberdade, porque olha aqui, olha aqui onde vocês não são, porque vocês estão querendo definir que, sei lá, é, que o indivíduo não, não deve ser é, totalmente autônomo, sei lá. Enfim, os discursos são complexos nesse nível mesmo. Né? É, a liberdade do indivíduo é, é total. Você tem isso, esse discurso num anarquismo radical, né? como o de Max Stirner, por exemplo: o indivíduo é a liberdade, é, a, é o local da liberdade, tal, tal, tal, E você tem o mesmo discurso, parecido, não é o mesmo, né? Porque é, são, são aí que estão tá as nuances. Mas você tem na, na direita, você tem também a galera, não, é, um indivíduo, não é, o, liberal, não é o indivíduo, neoliberal, é o indivíduo neoliberal. Ah, é, é o, o, o indivíduo deve ser o fundamento de toda a liberdade. Então, um discurso, né, um, um enunciado que funciona de todos os lados, né, e um lado acusa o outro, ah, você não é a favor do indivíduo e tal, ou da sociedade, né? É claro que no neoliberalismo sociedade é algo que que realmente, em termos de de discurso chega até a morrer, some do, some do horizonte, uhum. né, num, num certo pensamento chega até a assumir do horizonte. Não existe, quem né, a Margaret Thatcher, né? Não existe sociedade, só indivíduo. Mas existem outros horizontes onde vai existir, né, formas de neoliberalismo onde a sociedade é outra coisa, a sociedade são outra, são são vai querer dizer coisas diferentes para cada grupo, né?